Bora catar os pneus. Mano, será que vale a pena? Eu vou, eu vou ir. Vou levar essa tocha. Ó. Ah, poucos inimigos. Dá para conseguir. Bater com a tocha. Eita, errou. Batemos com a tocha. Agora vamos bater com o Corvo. Encerrar o turno. Você já viu esse joguinho? Conhece de, de algum lugar ou, ou nunca jogou? Tá conhecendo agora? Bora encerrar esse turno aqui e bater... Vou bater no outro cara. Não, não. Vou bater nesse aqui, velho. Matamos a primeira barata. Vou tirar o corpo pra cá. Tomamos um dano aqui, calculado. Boa, tranquilo. Agora a gente bate na barata com essa arma. Encosta aqui na centopeia. Bate nela também. Porra, velho. erramos, velho. Aí me fode. Vou ter que bater nela a pra com a arma agora. Eu não bati nela com a arma. Eu não, eu não posso bater com a arma porque eu vou acertar as larvas também. E aí vai todo mundo me encher o saco. Bater com o corvo. Tirar o corvo daqui, velho. Se essa sintopeia vir para o Povo eu tô na bosta. Fomos feridos, velho. Fomos feridos. Tudo isso porque eu não quis atirar com a arma. Mas é apenas um susto. Tá, tamo com a vida mais da metade da vida. Foi apenas um susto. Abatemos as baratas. Estamos sem machado, velho. Fudeu. Não vamos poder abater a, a Centopeia. Alimentar o povo aqui, né? O lobinho também tá com fome. Para alimentar ele. Ok. Vamos ver o que, que tem de bom aqui. Uma máscara sem gás. Um tanque de moto. Vamos ver se pelo menos dá um filtro. Ó, pelo menos dá um filtro pra gente. Beber essa cachaça aqui, né? Pra passar a dor. Passar essa pomada aí. Pode desmontar isso aqui, né? Será que dá para fazer um machado? Dá para fazer um machado. Agora a gente abre a... a centopeia. Mais nada aqui. Tem vodka. Tomara que a gente ache essa vodka. Conseguimos a vodka. É... Aqui é o armamento da delegacia. A gente acabou com a energia inteira para poder abrir, mas conseguimos. Mais cigarro aqui. E agora a gente pega essas armas. Ganhamos mais uma máscara quebrada. Consertamos ela agora. Desmontar essa pistola. Tapa tudo. Vamos na prefeitura agora, né? Tomara que a gente pegue esse vinho, velho. Esse vinho é muito bom. Porra, não pegamos. Catamos tudo. Essa cidade aqui tá limpa. Já pode vazar. Já vamos vazar aqui agora. Eu vou parar nessa floresta aqui pra gente dormir, velho. Fica aqui, corta lenha com machado mesmo, que a gente tá cansado. 25. Você faz uma cabana e uma fogueira. Toma uma aguinha para você não ficar com sede de dormir e acordar à tua. E bota para descansar. Tamo com fome? Velho? É um cara aqui. Fazendo o que aqui, maluco? Danado, velho. Senhor Malicioso. Olha o nome do cara. Alimentar o lobo. Vamos ver o que dá pra gente cozinhar aqui, que a gente tá morrendo de fome, velho. Fudeu. Estamos sem nada. O que, que a gente faz quando tá sem comida? Caça. Achamos umas cobrinhas aqui, ó. Três cobras. Bota uma faca. Só isso, mesmo uma faquinha só e pronto. Eita, tem uma mina aqui, ó. Legal. A gente vai matar as cobras na mina. Eu vou ativar esse cogumelo aqui também, porque se alguma cobra encostar nele, ele vai matar. Ah, não. Ele bateu no meu porro, velho. É de fuder. Nossa, vou ter que sair de perto dessa mina véio. Eu vou usar o Corvo aqui pra bater nessa cobra e o Corvo provavelmente vai morrer esse round Eu vou ter que ficar curando ele um tempão Morreu Duas cobras já foram pro saco Agora eu encosto aqui E eu não consigo bater na cobra ainda velho. Agora o Corvo vai morrer Olha só que bosta. Mas tem nada, não. Conseguimos comida. Vai de porrada na cobra agora. Bate, bate, bate. Mais uma. Mais uma. Ih, vai tomando dano de novo. Não. Eu quero matar essa cobra na, na porrada, velho. Agora ela me irritou. Matamos. Matamos a cobra no soco. A gente abate ela, temos aqui carne para fazer um belo ensopado. Não cara, eu não quero ensopado simples eu só quero ensopado rico. Cadê? Aqui. Ensopado rico, matamos nossa fome. É, vamos caçar um cogumelozinho aqui para a gente fazer uma comida. Vou ensinar uma receita aqui, ó, olha só. Ih, não temos macarrão. Esquece a receita, vamos ter que ensinar a receita depois. Você coloca um macarrão com água e você coloca esse cogumelozinho laranja. Dá uma receita legal. É massa com carne moída. Vamos fazer mais uma fogueira. Ih, estamos sem lenha, Fudeu! Ih, não conseguimos fazer nada, velho. Caramba, vamos ter que dormir um chiquinho aqui. Qualquer coisa que você faz, você fica cansado, tem que ficar dormindo, tem que ficar se curando. Porra, velho. Como se na vida real não fosse assim, né? Tá, agora faz mais uma fogueira. Grita os cogumelos. Grita os ovos. Come e seja feliz. Dorme agora. E a gente tem que cuidar do, dos animais, né, velho? Os bichinhos, então a gente machucou eles. Tá com fome. E não tem nada pra dar. Eita porra, a gente vai ter que caçar de novo. para poder alimentar os bichos. Barata? Vamos caçar barata agora. Vou colocar esse machado aqui. Cara, vou dar uma distância. Tomara que elas pisem nas cobras. Não pisaram ainda. Vamos pisar agora. Hum, eu vou vir pra cá. Pra cá. Caramba! Bastante cobra. Agora a gente pega o machado. Pega essa faca. Dá uma facada e agora o machado. Dá mais uma facada. Mais um, E agora ela morre. Ela vai sangrar até morrer agora. Morreu. Agora estamos alimentados, estamos com energia e vamos alimentar os animais. Aqui pro corvinho. Uma. Duas. O lobinho é maior, né, velho? O lobinho ganha três. Ih, já tá cheio. E os dois já tá cheio. Cata tudo. Menos isso aqui, né velho? Pelo amor de Deus, leva madeira? Não. Pelo menos eu faço em carvão. Vou fazer carvão com essas madeiras. O carvão a gente pode usar para fazer filtro d'água água depois. Ok. Vamos para a cidade que a gente saiu agora. outro cara aqui, velho. Tinha um aqui, cadê ele? Onde é que esse maluco já tá, velho? Esse cara tá fazendo o que aí, velho? Cara doido. Claramente ele não sabe jogar, senão ele não, não estaria tão perdido assim. O que é que temos nessa cidade? Uma oficina e uma loja de caça e pesca. Conseguimos um cigarro para saciar o nosso vício. A radiação aqui está subindo muito rápido, velho, 5 por hora. Essas cidades aqui estão ficando mais difíceis. Olha só a radiação. Desse jeito aí vai ficar feio o negócio. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. Tem um vodka, dá para beber. Cara, vai tirar a nossa energia toda, velho. Tomara que a gente consiga. Conseguimos uma bala só, velho? Que é isso? Aí é de lascar. Tomara que a gente consiga linha, velho. Precisa de linha. Nada. Nesse corpo. Besteira. E nessa oficina aqui, vamos ver o que a gente arruma. Caramba, velho, sem energia. Tomar mais um cigarro. A energia e a radiação estão virando um problema. Deu combustível. O combustível tem que tomar mais vodka. Comer um pouquinho de mel também. montar esses carros. Eu não tenho mais muito peso mas pelo menos alguma coisinha eu, eu levo deles. Eu posso desmontar esses motores. Eu posso carregar isso aqui. Cara, tô quase ficando doente. Bora tomar mais uma. Eu vou eu vou acabar ficando alcoólatra desse jeito. Vou tomar esse remédio aqui. Melhor do que ficar colo. Cara, eu preciso carregar isso aqui, velho. Só que eu tô sem energia. Mais cigarro. Pega essa base. A gasolina e chega. Bora embora. Tomara que pegue essa massa, velho. Pegamos. É o seguinte, ó. Eu vou achar um cogumelo aqui, ó. Não, vamos direto pro acampamento. Tá perto. E ó, galera. Tem um monte de cara aqui, velho. O outro ali tá com a roupinha de Jesus também. Tá. Vou parar no acampamento aqui agora. Consertar nossa bike, tá quase quebrando, né? Pelo amor de Deus, se quebrar a bike aqui, estamos na bosta. Conserta a mochila, que também tamo na merda se quebrar. E conserta a roupa, que tomamos muita pancada na roupa. Precisamos de linha. Olha só como é que a gente faz linha. Ih, velho, achamos mel. Você procura na floresta. E acha urtiga. Acha muito urtiga. Não fomos atacados. Atacados por lobos. Peguei esse machado. Pronto. Deixa o lobo vir, né? A gente, não va... A gente só ganha, velho. Ele dá muita carne e muita coisa. Cara, eu vou ter que deixar ele encostar mais. Perigoso, eu vou tomar uma mordida dele. Dá muito dano. Vou tirar o povo daqui também. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Perfeito, cara. Vamos dar um tiro nele. E agora a gente dá uma machadada. Pronto. Abate. Já dá pra fazer a, a linha. Ó. Você vem aqui, faça a corda com a ortiga Dá pra fazer duas cordas com essa antiga que eu peguei. Cadê a corda? Hum, aqui. E aí você pode desenrolar da linha. E aí você vai e arruma a sua roupa. Legal pra caramba. Só que a gente tá sem máscara, velho. Por isso que a nossa radiação tava subindo desse jeito. aqui uma, uma vodka e procurar uma máscara aqui no chão. Cadê máscara? Não tem máscara, velho. Estou sem máscara. Aqui, ó. E aí você veste ela. Se você ficar sem máscara, você tá na bosta. Tá, ah, o que dá para a gente fazer aqui agora? Vou ler esse livro. Massa de cogumelo. Essa é a receita que eu ia mostrar mais cedo. Só que a gente não tinha um cogumelo. Deixa eu ver se eu tenho um cogumelo aqui. Não tenho. Bora dar uma dormida. Aí dá pra gente procurar um cogumelo. Hum, o que, que dá pra comer aqui, velho? E é isso aí que você vê, cara. Toda hora a gente tá com fome. Não tem para onde correr. Um salpado rico. Vamos procurar um pouco de cogumelo. Urtiga, dá para fazer corda. A tortiga. Achamos o cogumelo. Você vem aqui, ó. Massa, água. Massa com cogumelo. Recuperar a vida. Ok. Deixa eu ver as nossas missões em busca da verdade. É, precisamos chegar no nível 25. Que nível a gente está? A gente está no nível 21. Vou fazer uma pistola dessa para mim. E vou fazer balas. Tamo com sono. Será que a gente vai dormir? Não, não dormimos. Agora a gente dorme. E volta a fazer as balas. Craftar item, se não me engano, dá, dá experiência. A gente vai craftando aqui. Eita, tamo com fome de novo, velho. A vida é essa, cara. Você vai viver comendo. O tempo todo comendo alguma coisa. Vamos aqui. Cadê o que a gente fez agora? Os animais também ficaram com fome. Você vai viver comendo e dando comida para os bichos. Caralho, eu tava fazendo bala, já fui procurando um item véio, na, na floresta. É muita loucura. Agora tá, bora fazer nossas balas de novo. O que vai acabar é nossa pólvora E o fogo queimou. Faz outra fogueira. E volta a fazer as balas. No nível 24, a gente vai liberar isso aqui, ó. O um Unguento Curativo. Vela em lata. A vela é muito boa, ela gasta muito lento. Dá para fazer também o carvão ativado. Só que a gente não precisa dele, não. A gente acha ele em grande quantidade no jogo. Agora essa pistolinha aqui é boa. O que, que tem pra fazer mais por aqui, velho? Nada, vamos ver se tem missão. Pega ladrão. O chefe do depósito está reclamando dos ladrões. Ele não tem como pegá-lo sozinho. Ajude. Vamos ajudar. Onde é que é? Longe pra caramba, velho. Bora lá. De acordo com o chefe, alguém adquiriu o hábito de entrar no depósito e levar embora tudo que estiver dando sopa. Precisamos pegar esse ladrão. Bora dar uma olhada ao redor? Vi pegadas perto da cerca que levavam até a floresta e, pelo visto, estavam arrastando algo. Encontrei uma escada artesanal no mato. Descruí os degraus inferiores da escada. A escada parece normal, mas eu garanti que ninguém vai conseguir usá-la. Ver o que mais há para fazer. Vi pegadas perto da cerca, foda-se. Ah, voltar para o chefe do depósito. De acordo com o chefe, ah, isso que a gente já leu. Bora esperar o ladrão chegar. É noite. Preciso definir um esconderijo. Esconder-se perto da cerca ou esconder-se entre a cerca e a parede perto do depósito? Vou ficar perto da cerca. Ouvi um farfalhar nos arbustos e vi a silhueta escura de um homem com algo nas mãos, mas não consegui discernir o que era. Emboscar ou esperar voltar? Para voltar. Terminado o serviço, o ladrão voltou e começou a subir a escada. Felizmente, os degraus nos quais eu mexi quebraram com peso e ele caiu no chão. É, vou emboscar ele. Quais são as armas que eu tenho aqui? O machado. A escopeta. Maluco, por que, que eu não... Eu tô com a pistola, velho. Eu esqueci que eu tava com a pistola. Esse cara tá com uma pistola artesanal, tá Dá dano pra caramba. Mas ele tá correndo, hein? Tá querendo fugir. Vou tirar o lobo de perto dele. Ih! Tá querendo fugir, mas tá me deixando a bala. Que lindo. Tá, eu vou bater nessa cobra. E vamos dar um tiro logo nele. Usar esse machado. E meter a bala nele. Matamos. Enquanto amarrava o ladrão, percebi que ele havia se empalado nas barras de ferro e jogava sangue. Bora tratar a ferida. Aceitar a recompensa e vazar. Pronto. Missão cumprida. Estamos no qual nível. É nível 24. Né? Nível 21, mano. que é isso? Não vamos upar nunca desse jeito. Hum, deixa eu ver o que dá para pegar nessa loja aqui. Cartucho de escopeta Dá para fabricar o cartucho de escopeta na verdade. Missões, cara, nada que presta. Véio. A gente pode vender itens aqui, né? Eu ver se vai dar, vai demorar pra gente poder fazer a roupa. Cadê, cadê a roupa? Nível 36, eu vou vender os pneus. Pneus. catar esses pneus aqui. Hum, onde é que dá para fazer couro? Cara, o couro vai demorar ainda. Vai demorar um pouquinho. Nível 22? Não, tá quase lá. Dá pra fazer um respirador. Ih, velho. Estamos quase batendo a experiência. Mais um respirador desse que eu fizer. Estamos sem linha. É, vamos fazer corda. Fazer corda. Batemos? Não, não batemos. É por pouco. pegar a linha. Cadê, cadê as cordas? Cadê as cordas? Vamos desenrolar essa merda aqui. estamos tá muito cansado. Fazer mais uma fogueira. Não, não pode fazer uma fogueira, velho. Cacete. Beleza. Vamos lá comer alguma coisa. Faz a porra da fogueira E fazer mais uma máscara dessa. Não tem carvão ativado. Vamos ter carvão ativado agora. Acho que a gente subiu de nível. Hein? Subimos de nível. Banha. Dá pra fazer banha. Sabão. Sabão não é útil. Dá pra tomar banho com sabão, né? Mas, infelizmente, no fim do mundo, sabão não é útil. A não ser que você queira fazer coisas que eu não posso fazer agora, tipo couro. Sabão é útil pra fazer couro. Eu vou pegar aqui, ó. Duração de efeito positivo. pega dano contra animais. Ok, cara. O que eu posso fazer agora? É, eu simplesmente vou pegar essas coisas aqui e vou vender. Vender esses motores. Hum, comprador. A dos motores. O chumbo, nossa, esse cara vai me pagar só isso, velho. Credo, essa é uma vergonha. Se fosse pra comprar na mão dele essa quantidade de coisa, ele ia cobrar o olho da cara. E velho, todo mundo tá com a roupa de a roupa de cientista. Mas eles estão vacilando, as roupas. É... é bom eles usarem mais pra frente. Aqui nem precisa. Temos água. Cara. Pistola, cadê nossa pistola? Vamos caçar uns animais.